Olá, sou o Marcos Novaes e nesse vídeo vamos baixar o Windows 7, mas não uma versão qualquer do Windows 7, essa ISO ela tem um ativador incluso, no final da instalação do Windows automaticamente o seu sistema operacional será ativado. Bom, vou citar umas informações que você precisa saber dessa ISO que geralmente geram muitas dúvidas depois. Essa ISO do Windows 7 ela é a Service Pack 1 e tem incluso nela todas as versões do Windows 7, sendo o Windows 7 Stator, Home Basic, Home Premium, o Professional, o Ultimate e o Enterprise. E de cada versão pode ser escolhida se você deseja 32 bits ou 64 bits, lembrando que isso vai do hardware do seu computador. Então, fique até o final do vídeo, que eu garanto que se você conseguir fazer os procedimentos corretamente, irá ficar muito satisfeito com a ISO do Windows 7. Eu falo isso, pois estou muito satisfeito e todas as pessoas que usaram, eu recomendo essa ISO pelo fato da ativação do Windows ser automática. Bom, já enrolamos muito aqui, então vamos ao tutorial. Primeiramente, você precisará que o programa u esteja instalado em sua máquina, pois através desse programinha é que iremos fazer o download da ISO do Windows 7. Para baixar esse programinha é muito fácil. Olhe aí na descrição que eu já deixei o link do download do u Acesse ele, em seguida você vai passar pelo protetor AdFly. Não é um bicho de sete cabeças, digamos assim. Você só precisa aguardar cinco segundinhos e ficar ligeiro, que às vezes abre umas abas que não tem nada a ver com o que você procura. Em seguida, clique em Fechar Propaganda. O download do torrent é muito rápido dependendo da sua conexão com a internet pode variar um pouco. Após o download ser concluído, para instalar é muito simples, não vou mostrar aqui passo a passo, pois o foco do vídeo não é esse, o que queremos é o Windows 7, não é mesmo? Então após fazer a instalação do Outoint, segue esse outro link para o download do Windows 7 que deixei na descrição, que irá para a página onde você tem duas opções para download, vou mostrar uma das opções somente, clicando na primeira opção vai para a página do defly novamente, como já sabemos como passar por esse carinha, isso não será um problema para nós. Em seguida, vai para essa página aqui, onde você clica em fazer download, e em seguida o download será iniciado. Na sequência, vai ter a sua pasta de download, onde você salvou o seu arquivo Torrent. Abra o arquivo Torrent, que ele será aberto no programa o Torrent. Salvando onde que deseja, você clica em OK e pronto. O download foi iniciado, agora é só aguardar. O download pode variar dependendo da sua internet, além do mais, essa ISO tem um tamanho de 3GB 99MB. Quase 4GB na verdade, então é meio grande, então seja paciente. Não demorará mais de um dia baixando, no meu caso baixou em 7 horas. O bom de baixar pelo Toint é que se você quiser desligar seu PC para continuar o download mais tarde, fique à vontade, pois o download continuará de onde parou. Então é isso. Após o download ser concluído, você vai ter a sua ISO do Windows 7, que poderá gravá-la em um DVD ou um pendrive botável para se fazer a instalação do seu Windows 7. Então o vídeo foi esse. Espero que eu tenha conseguido explicar corretamente para vocês, espero de verdade que tenham conseguido entender e fazer o download do Windows 7 sem problemas, mas espero trazer mais dicas e tutoriais para vocês em breve. Qualquer dúvida, comente abaixo e responderei no prazo de um dia. Então, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe a ideia para seus amigos também conhecer essa versão do Windows 7 com auto-ativação. Então, até o próximo vídeo, um abraço, fui!